Aí, galera. Já abri aqui ó, o comando de vava, veja só. Aqui na minha casa, hein? Eu mesmo. O mecânico coloca preço, coloca dificuldade no carro, fala que é importado, fala que é mecânico difícil, fala que é aquele negócio todo só para do hein? Nem todos. Não tô generalizando, não, tá, galera. Esse vídeo aqui, <risos> o mecânico vão querer me pegar aí no, nos comentários, mas eu não tô generalizando, não. E quem é profissional na área sabe que existe gente desse jeito, ó. Eu mostrei, eu já fiz um vídeo que a correia dentada foi trocada na mecânica mesmo, entendeu, especializada Ficou fora de ponto, que eu conheço meu carro, ele tava de um jeito e depois que trocou a correia ficou de outro O cara não usou nenhum tipo de ferramenta para fazer a troca da correia é, Como essa semana ele deu problema aqui de aquecimento Eu comprei a válvula termostática, eu já coloquei o um vídeo aí pra vocês Se eu não coloquei eu vou colocar ainda, porque eu tô fazendo vários vídeos aqui é, sequência no mesmo dia já estou com 3 dias mexendo no carro então não sei, acho que eu vou lançar os vídeos é, aí então, como é um conjunto todo para mim não ter o problema de desmanchar abrir tudo de novo, o que acontece e eu vi também, né que o carro estava meio diferente eu comprei a bomba d'água e vou fazer a substituição então válvula termostática, por causa do aquecimento pelo sistema já estava todo corrosivo aqui, limpei, vou limpar a mangueira vou limpar o radiador e também vou trocar a bomba, né? A bomba d'água. Que aí eu não vou ter problema tão cedo com o carro nessa parte aqui. Que o desmonte é muito grande, galera, ó. Desmanchei, tá aqui o carro aberto. Agora eu já vou fazer a substituição lá do... Da bomba d'água. E voltar com a correia. Agora o carro tá alinhado, tá no ponto certo. Tá aqui, ó. Pode ver o comando aqui das válvulas. Ó, boquinha. Um lado do outro. A chave aqui, ó. 50 reais. A chave para travar aqui os comandos, onde que a mecânica especializada que cobra caro não tinha para esse carro, suportamente para outros também não tem. Vai naquela de marcar aqui, porque o carro chega no ponto, né? Vem aqui de marcar, ó, mas deu errado. Um comando deu até certinho, mas o outro comando aqui, que esse carro são de dois comandos, 16 válvulas, precisa travar o precisa de chave para travar. Ó, deu errado. Agora, olha o tanque que deu ali também, galera, ali embaixo ali, ó. Eixo. Eixo virabrequim, ó Eixo virabrequim, mostrar pra vocês Também a marcação dele Foi o que mais deu fora, ó Deu quase Deu quase aí 3 graus fora Alinhado certinho Ferramenta entrou perfeitamente ali, ó Ferramenta pra Travar o, o, o virabrequim Entrou perfeitamente A chave aqui entrou perfeitamente Não mexe nada agora aqui, ó Tá tudo travado Eu consegui arrancar a polia ali, ó Tá ali no chão, arranquei a polia Porque tem que arrancar pra poder mexer E agora aqui, ó, tá aqui, ó Tudo certinho, galera Deixa eu já substituir a bomba Né, pegar aqui pra vocês verem Olha como que tá a situação do carro, ó Uma mecânica aí, ó, geral Uma revisão geral Eu fazendo aqui mesmo, ó. falando dela aqui, ó Ó a válvula aqui, galera Cadê a bomba? E olha a bomba aqui, ó Vou substituir agora E depois eu fecho aqui Depois de colocar tudo no lugar eu volto a gravar para fechar o vídeo para vocês. Falou? Aí, galera, ó. Tô aqui. Carrinho novamente, ó. Tá assim com plástico, porque o tempo, ó. Chovendo. Eu tive que parar ontem, né. E continuando aqui de, de novo. Olha o capricho, galera, ó. Olha o capricho fazendo você mesmo. Olha como que tá essa peça aqui, ó. a qualidade, ó. limpinho, ó. Dei um capricho, ó. Essa aqui é a tampa da válvula Hoje eu vou concluir o, ser... Hoje vou concluir o serviço Vou montar aqui O carro já está todo no ponto Está todas as peças aqui Que eu tinha que trocar Bomba d'água, correia é... Válvula termostática Limpeza de mangueira né Que estava é, tá tudo entupida E foi o sistema de arrefecimento O carro estava esquentando muito Porque tinha estava entupido então galera, ó, gostou do vídeo Não esquece de dar o like Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito Deixe os comentários é, Mais ainda Quem for mecânico, quem for da área Deixe os comentários aí é, Quem conhece que tem um carrinho desse aqui Um Sherry, né? o Face Esse aqui é o meu Lecheba Revisão aí, ó De 60 mil Revisão de concessionária Mas ó, fazendo aqui em casa é mesmo Veja o capricho Então vai lá Bora, eu quero terminar esse carro ainda hoje de manhã. Que eu quero dar umas voltas dele na praia, beleza? Bora que bora, acompanha aí com a gente. Aí galera, depois aí de duas horas, e meia, duas horas e meia, que eu iniciei a montagem, ó. Terminei o carro ó, montadinho, tá aí inteirinho pra vocês verem. E agora é a hora da verdade, hein? Agora vou ligar e vamos ver como que vai ficar aqui. Se foi aprovado a minha revisão aqui na minha casa hein aí ó. vamos lá é agora é a hora dos mecânicos de carrinho da minha cara aí vamos ver tá ali ó junta nova bomba da água nova que no caso é aqui é válvula termostática zerada também ali ó já coloquei água por enquanto que visualmente tem nada ligando ó correia no ponto. E agora, né? Bora aqui sem enrolação para terminar o vídeo. A gente tá aqui do carro, ó. Ó a bagunça, só a bagunça. Ó. E né, galera, ó. Ligou o painel e um, dois, três. Hahaha <risos> galera. Pegou, hein? Ó o barulho do carro, velho. Vamos lá na frente, vamos lá na frente de novo. Mostrar o barulho do carro. Olha a lenta que o carro ficou. Ó. Só as válvulas trabalhando aí em ficaria, ó. Olha as válvulas trabalhando em galera. Ó. Correr azul aqui, ó. Ó o giro. Aí sim acabou aí o serviço concluir ó, fechadinho, lacradinho não vazou água não tá pingando água a junta também não tá sujando de óleo já era na primeira pancada aí já era pra ter sujando ó, limpinha não tá escapando ar ó não tá escapando nada galera Top, top, top, ó. A junta tudo no lugar certinha. Nada de óleo, nem na frente, nem atrás. Nessa pancadinha aí, ó. Já era pra cuspir óleo se tivesse folgado, tá? Aqui em cima também, ó. Lipinho, ó. Pode observar ali, ó. Seco, ó. Tá vendo o parafusinho, ó? Seco, seco, seco. Top, top aí, galera. Então é isso, né, galera? Terminei. Agora eu vou dar umas voltas, né? Fazer o teste na rodagem. E ó a bagunça que ligou aqui, ó. ó vou mostrar para vocês, ó. Bagunça de chave, ó. Mas resolvi. Muito feliz que deu certo. Quem gostou aí do conteúdo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. É, Deixe os comentários, galera. Se esse vídeo bater aí dois, três mil é, likes, eu vou fazer um resumão aqui, hein? Falamos... Algumas coisas das oficinas Que ele não quer que você saiba Ainda mais desse carrinho aqui, esse carrinho portado Beleza? Então vou ficando por aqui E tchau